Essas afirmações que você ouvirá a seguir, são afirmações que têm ajudado milhares de pessoas a atingir o mais alto nível de elevação espiritual. Ao fazer essas afirmações, você ouvinte desencadeará o poder energético do seu eu maior de forma ilimitada, afirmações EU SOU. Eu sou agora o ser ascensionado que desejo ser. Este corpo é o templo do Deus vivo que ascensiona agora. A coragem, o poder de avançar com firmeza através de todas as experiências, sejam elas quais forem. E continuar em alegre exaltação espiritual, plena de paz e harmonia em todos os momentos, pela gloriosa presença que eu sou. Eu sou a guarda invencível, estabelecida e sustentada sobre minha mente, meu corpo, meu lar, meu mundo e meus negócios. Eu sou, é a única presença toda poderosa, atuando em minha mente meu corpo e meu mundo. Eu sou a presença guardiã que consome imediatamente tudo o que tente a me perturbar. Eu sou a única e perfeita energia agindo neste lugar. Eu sou protegido invencivelmente contra toda sugestão Imperfeita. Eu sou aquilo que desejo criar. Eu sou a presença preenchendo meu mundo com perfeição neste dia.